Olá, boa tarde, e para quem assiste a gente depois, bom dia, boa noite. Eu sou a Andrea Castagini, trabalho aqui na Secretaria de Educação, dentro da Diretoria de Tecnologias e Inovação, dentro da Coordenação de Tecnologias Educacionais. E hoje a nossa conversa é super importante. Por quê? Porque os nossos jovens, jovens adultos, nós mesmos, nossas crianças, nós todos estamos fazendo uso massivo nas telas, da internet, de jogos, né, cada vez mais, e por conta, inclusive, do que nós passamos uh, ano passado e até metade desse ano, também para é, lecionar e, e as crianças e jovens para aprender. Pois então, eu trouxe aqui nessa fala que a gente fala hoje de segurança na internet, não só aquela questão de como, como que eu faço para não pegar um vírus ou para a questão da, de malware, trojans e tudo mais, mas uma questão de segurança é, que vai além disso, que é justamente a, a, a exposição segura, a interação segura, é, a utilização segura da internet. Certo? Então, estou mostrando para vocês aqui, estamos é, compartilhando, né? Uma página de um projeto que o próprio Google fez. Hoje também quero falar para vocês um pouquinho da minha jornada, que tem tudo a ver com essa proposta e até de um livro que eu estou lendo, que achei bem interessante, trazer para os professores alguns insights desta autora aqui, que quer queira, quer não, vai acabar. É, as questões dos problemas de utilização da internet, de, de uso excessivo das telas, acaba caindo para as escolas, para os professores, pedagogos, né, até a fim de orientar as famílias. Então, hoje, a, a, o nosso papo aqui vai ser muito assim, de conversar, de mostrar recursos, de falar sobre e, e muni-los de argumentações, porque... Como todos nós sabemos, o que existe nas telas é muito sedutor, né? É gostoso, a gente tá ali, é colorido, a gente quer ficar mais tempo, quer saber das coisas, fica mais sabido, mais por dentro de tudo. Mas tem um outro lado que a gente precisa estar tá conhecendo para poder equilibrar. Pois bem, esse aqui, gente, é o Be Internet Ensemble with Google.com. É esse, esse site que é o Seja Incrível na Internet. O que, que esse site traz? Ele tem um vídeo aqui que vai explicar a questão do, do que que, dos pilares que sustentam esse projeto que o Google fez. E vamos falar um pouquinho por que o Google fez esse projeto também, né? É, e é voltado para crianças, adolescentes e jovens, né? A gente tem aqui um jogo eles criaram a Interland, que é é, o, a, o país, né, vamos dizer assim, o planeta, onde você vai é, testar os seus conhecimentos sobre o que é uma internet segura, nos cinco pilares que eles defendem. Então, é bem bonitinho, olha, tem um mascote, né, que azulzinho aqui, meio tridimensional, você tem essas ilhas, né, pelas quais o bonequinho vai passar. Em cada ilha, ele vai ter algumas decisões a de serem tomadas. E o legal é que o seja Incrível na internet, ele busca justamente a ponte positiva, né? Então, fazer a reflexão pensando, por exemplo, na bondade, tá no reino da bondade. Por quê? Um dos pilares é ser gentil na internet. E essa questão do ser gentil vai justamente ajudar a combater situações de bullying e cyberbullying, né? Então, aqui você tem a situação acontecendo, você observando, né? E ele vai falando, vai contando uma história, certo? E aí, a, a ideia é você colecionar os coraçõezinhos, né? você tomar boas decisões para deixar o ambiente bom aqui e colecionando esses, é, esses insígnias aqui. Então, aqui ele está colocando o que, que tem que ser feito. É bloqueio e denuncie em crinqueiros para é, impedir que eles façam é, é, coisas ruins com os outros internautas e assim você vai criar uma internet mais gentil. Tá? E já fala que você tem que com os direcionais, chegar lá no topo dessa ilha. E para isso, o direcional, eu vou chegar aqui, olha só os coraçõezinhos, né? Coletei os coraçõezinhos, mande um pouquinho de gentileza para quem está triste, ali o internauta está triste, né? Com a barra de espaços. Olha, ele ficou feliz. Né? Então, eu posso voltar aqui, coletar mais. Então, com a barra de espaços, eu, eu dou o um coraçãozinho. E aqui eu vou tentar subir. Não deu muito certo. Então, ele tem essa... essa ah, então, para cima, ó. Subiu. E você vai jogando e vai coletando. É praticamente isso aqui. Então, bem, bem tranquilo, né? Uma interface bacana... Colorida, e a gente vai falar disso também logo mais. Tá? Vamos sair aqui do jogo, por enquanto. Depois, quem quiser pode é, pesquisar e ver como é que, quais são os reinos e tudo que pode ser feito ali. E vamos descer aqui para ver o que mais que essa página traz para a gente. Então, aqui ele traz as novidades. Né? É, os conteúdos para expandir o programa Seja Incrível na Internet. Eles têm um currículo de 2019... E também depois a gente vai ver que tem planos né, de aulas, aqui ó, novidades, atividades em sala de aula. Então, se eu clico aqui, eu vou ter a página com os planos de aula para eu poder trabalhar com os meus estudantes, né? Aqui, inclusive, com uma apresentação, a gente faz uma cópia, tem um Google Apresentações, né? E aqui, eu já criei, já está na minha conta. Tá, então, eu estou vendo aqui o que, que eles colocaram. A questão de compartilhar as coisas com cuidado, né, averiguar a fonte para ver se não é uma notícia mentirosa, uma notícia que, não, que vai trazer muito mais prejuízos do que simplesmente é, fazer as pessoas rirem. Né? Então, esse tipo de, de situação que eles falam também. E por outra, né, a própria questão da pegada digital. Eu quero falar para vocês que a gente... Eu gostaria que cada um aqui fizesse justamente esse exercício, porque se a gente vai falar com os nossos estudantes, com as nossas crianças, é importante a gente fazer essa autoanálise também, essa reflexão. Qual é a pegada digital que eu estou deixando? Como é que eu estou... É, o que eu estou publicando nas redes, né? Eu tenho essa intencionalidade ou eu estou publicando por publicar? Que muitas vezes... As pessoas acabam indo na onda e publicando, né? Ah, quero movimentar aqui, quero me mostrar, quero mostrar o meu, meu cotidiano, minha rotina. E, às vezes, acaba publicando mais do que deveria, né? É, a intencionalidade disso também, nesse livro aqui, que é Tecnologia na Infância, Criando Hábitos Saudáveis para Crianças em Mundo Digital, da doutora Kang, que é uma psiquiatra de Harvard, né? Fala um pouquinho sobre... Por que a gente, porque principalmente para crianças e adolescentes, é muito sedutor e a gente tem que olhar com cuidado essa questão da pegada digital, da, do que, que isso faz na mente, da nossa mente, nosso cérebro também, principalmente nos pequenos, né? Os mais jovens. Então, aqui você pode ter é, todo o encaminhamento, que conta também uma historinha, e tudo isso aqui é possível de você é, é, modificar, é editável, tá? Então é legal dar uma lida, ver que existe esse... Ó, tem o guia do instrutor, então aqui você vai fazer uma cópia também para o seu drive, clicando aqui, criar cópia, é um documento Google, e vai ter tudo passo a passo para você, se você quiser implementar esse plano com seus estudantes. Tá? Por que que é importante isso, gente? Pois bem, eu vou trazer alguns dados para vocês que eu peguei nesse livro. É um livro recente, é um livro de 2020, que foi traduzido agora, em 2021, e que traz muita coisa que eu acredito que muitos de vocês já sabem, eu já sabia, mas é sempre legal a gente relembrar. E a, a pegada que eu achei bacana aqui é justamente ter uma parte de, do livro, de cada capítulo, que são que é voltado para as famílias, Tá? E aí, no nosso caso, enquanto, enquanto educadores, enquanto professores, cabe também a gente conhecer essas soluções, cabe conhecer que existem essas literaturas para poder orientar as famílias também, porque acaba chegando na escola. Então, vocês devem saber né, que a questão da, da, do uso uh, massivo de tecnologia pode levar a vício. E por que, que leva a vício? porque o nosso cérebro ele tem algum funcionamento com, tem funcionamentos né mediados por hormônios então aquilo atrás que a, a liberação de neuroquímicos né que, que vai ser regida justamente pelo hipocampo, a amígdala, a pituitária e o hipotálamo e que o que está vinculado com a questão da internet dos jogos das telas com esses neurotransmissores com esses neuroquímicos né são é, a dopamina que é justamente que ativa a nossa a motivação e a nossa recompensação, que gera prazer para gente. A gente fez alguma coisa e, e ganhou lá uns pontinhos aí no jogo. Aí aparece uma porção de, de sinais que vão nos, nos dar uma sensação de, de bem-estar, que eu passei aquela fase, por exemplo. Né? Então, essa dopamina, ela, é, durante a nossa história evolutiva, ela é liberada quando a gente consegue ter uma ação que, que garante, por exemplo, a nossa sobrevivência. Né? Então, aqui, né é liberado sobretudo por atividades que promovem sobrevivência da espécie, como caça, coleta e criação de vínculos. Então, quando a gente faz isso, tem liberação de dopamina no cérebro da gente. Aí, a autora coloca que ela vincula também essa liberação ao ato de subir de nível no videogame ou então quando você está é, vendo quantas curtidas você teve na rede social com uma foto que você colocou. É uma criação de vínculo né, virtual, você está se sentindo aceita, aceito nessas redes, pelas pessoas, você tem a, a, a sensação que você tem um grupo né, de seguidores, de amigos grande, então você pertence a uma tribo. Tudo isso acaba fazendo com que você retorne para esse aplicativo, para esse jogo, para essa página, certo? Outro hormônio também, que também está ligado com a questão do uso né, das, das telas, é o cortisol. O cortisol, ele é o que vai, ser, vai responder o estresse da gente. E, então, por exemplo, quando a gente... Inclusive, ele regula o, circo, o, o, o, o, o ciclo circundiano, que seria de você estar esperto, atento e o sono. Aqui ela coloca né, que quando surge perigo é o, o, o cortisol que vai ajudar a gente a nos impulsionar para escapar. E também, com, com isso, altera a nossa frequência cardíaca e a pressão arterial. É, se a gente está jogando um jogo que, que faz isso, que faz com que a gente tenha descargas de cortisol, é, o nosso cérebro não sabe distinguir se aquilo é um jogo do que é real. Parece que está sobrevivendo também do mesmo jeito. E é engraçado porque eu tenho uma filha adolescente, eu converso bastante com ela, e ela fala assim, mas mãe, eu sei que não é verdade. O racional sabe, né? Essa mente mais nova da gente sabe. Mas essas quatro partezinhas do cérebro que eu falei, elas estão no cérebro, no cérebro límbico, que é mais, mais primitivo. Então, ele não diferencia também. Eu estou falando isso para vocês, para tentar é, é, dar alguns argumentos, depois vocês podem buscar também na internet, que, que realmente colocam que a utilização constante de jogos, de redes sociais, de telas, elas podem levar ao vício. Por quê? Porque elas mexem com esses nossos neurotransmissores e hormônios que também estão ligados com vícios de outras é, substâncias. Tá bom? E o que, que isso tem a ver com a escola? Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, uma, um adolescente uma adolescente que passe muitas horas da, da, da noite, que ele deveria estar dormindo, porque é um período que precisa de sono, né? Jogando, vai chegar muito cansado na sala de aula. Inclusive, eles falam que é um dos, dos sintomas para você perceber se a pessoa está muito cansada, tá dormindo a manhã inteira ou a tarde inteira, né? Para começar a fazer um, algumas investigações para ver se está dormindo de forma correta, se não está utilizando o tempo jogando. né? E, e é um comportamento, gente, que está presente em toda a nossa sociedade. Então, é muito a autora começa o um livro falando justamente de quão comum está a gente ir para um local, para a de shopping, restaurante, onde, onde você imaginar, e as pessoas estarem com seus celulares, os grupos familiares, ou de amigos, e, e toda a, a mediação social ali está sendo feita por tela. Então, até conversa com a outra pessoa, mas na realidade, tem um distrator aqui, que é a tela, que rouba um pouquinho dessa, dessa interação, dessa atenção. Ela até coloca como tecno, é, tecnoferência, que seria tecnologia mais interferência, em que a minha, a minha atenção que deveria estar totalmente voltada para você que está comigo nesse momento, conversando, ela é roubada por conta de um dispositivo, de uma tela, né? E ela colocou um outro também, que é o smumbi, que seria o zumbi do smartphone, são as pessoas que, tão, que andam né, assim, com o pescoço já inclinado e tudo mais, e acabam é, se acidentando na calçada, trombando com as pessoas, é, quando não, é, tendo acidentes mais graves, né? E que são comportamentos que, que são tão comuns que, por exemplo, na China, eles criaram faixas para pessoas que preferem andar dessa forma, né, para que elas não trombem umas com as outras. Tudo bem. Saber que isso existe não significa que a gente tem que fechar os olhos, certo? Então, é... e saber também que a tecnologia tem um lado muito positivo. Ela deve ser utilizada com equilíbrio. É com responsabilidade. E essa responsabilidade cabe a nós adultos é, é sabermos para poder compartilhar com, com as famílias, com os nossos estudantes, para que eles também vão desenvolvendo essa autonomia né, e não a dependência da tecnologia. E assim, não precisa a gente se, se tornar consultor de tela de ninguém. né Então, aqui ela traz alguns lembretes que eu achei interessante, que em média... Uh, a maioria das adolescentes consiga o seu celular 150 vezes por dia. Isso até 2020, que é a publicação do, do livro dela. Né? Existem, é, existem algumas é, pesquisas que falam que a, a quantidade de, de, de uso, na verdade, que a gente faz das telas, que é grande, ela pode estar modificando a estrutura e o funcionamento do cérebro. Ou seja, ela está... Criando caminhos neuronais diferentes do que a gente sabia. isso não tem uh, conotação positiva nem negativa por enquanto. Tá? Mas aí a questão do que ela coloca também nesse primeiro capítulo é justamente da dopamina, que ativa a motivação e nos recompensa com prazer. E que se a gente tem isso jogando, usando as redes, a gente pode também ficar mais tempo nas redes caminhando para um vício. É importante ter essa consciência. Bom, gente. E aí aqui, então, voltando para o nosso documento Google, né, com esse guia. Então aqui você tem a atividade que está lá que eu mostrei anteriormente, né, que é uma apresentação. E como que você pode é, utilizar a lição? Compartilhe com cuidado. Então ele vai utilizar os cinco pilares. Quais são esses cinco pilares? Então, os conceitos básicos, o seja gentil, compartilhe com cuidado, o seja atento, para não cair em armadilhas, o seja forte na internet, que na verdade é uma questão mais assim de segurança, privacidade, é, saber o que, e, e, o que compartilhar e o que não compartilhar, né? a gentileza e o corajoso. Por quê? Porque por mais que, de repente, a gente esteja trabalhando, trabalhando muito bem com os nossos adolescentes, é, e eles, enfim, não eles sabem que podem fazer o que não podem, eles podem se deparar com situações de outras, de outras crianças, adolescentes e jovens, que não estão também com esse mesmo nível de consciência, e que pode acontecer alguma coisa bem bem séria, né ou chata com essas pessoas. Então, na dúvida, é falar com o adulto, saber os canais para você poder também é, denunciar quando for o caso, certo? E aí assim nós temos aqui tem um currículo que é o seja incrível na internet até o juramento ali, Tiago, ah, fazer e aqui embaixo tem os especialistas. Então assim hoje uma das da, das principais é, é, organizações que nós temos ali muito bem referenciada quanto à questão de segurança e proteção na internet, é a sem Esses outros dois também são bem importantes, mas acredito que sejam mais é, conhecidas fora do Brasil. A sem no Brasil é bastante conhecida. Então, se a gente clicar aqui, ele está mandando a gente para o... Bom, acho que o BR, então é o português, né? Então, você tem aqui o cidadão digital, onde você, professor ou professora, podem escrever a sua escola e receber atividades, né? Tem, tem várias, várias notícias aqui, os stickers, as figurinhas que são bastante é, é, populares, né? E aí tem vários aqui, do que da internet, no caso de, de é, homofobia e outras ameaças a minorias, ele trata de todos os tipos de é, crimes na internet, e, assim, como a gente falou antes que o nosso cérebro né mais primitivo, límbico, não diferencia que aquele jogo, aquele monte de violência que a gente está passando e que altera o batimento cardíaco da gente, porque a gente não quer morrer com, com o avatarzinho da gente, que a gente, racionalmente, sabe que aquilo não existe, mas aquela outra parte da gente dispara os nossos hormônios, né? Da mesma forma... É, a forma com que eu me expresso na, na internet é um direito da gente, né? E que se de repente essa, eu tiver uma repercussão da forma com que eu me expressei negativa pode fazer mal para mim, para minha saúde mental e emocional. Então, ex existe-se esse cuidado, né? Tanto a questão do, da, da, do tempo que você utiliza, como a forma que você utiliza. Então, aqui... Fica a segunda dica, que é o SaferNet. Esse site aqui é bem interessante. E aqui em cima, ele tem o sobre, que é onde está navegando. A segunda aba é para as famílias. E a terceira é para educadores. Então, vejam, esse aqui é um site que a gente pode uh, orientar também para as é, nossas famílias que são das escolas, para ter essa, é, é, esses recursos, esse conhecimento, né, além, lógico, da própria fala da gente, né, de vocês que são autoridades em aprendizagem e ensino. Aqui a parte do, vamos só verificar aqui da família o que, que tem. Então, tem ferramentas para as famílias usarem em casa. O guia para a família, aqui os cinco pilares, que é o inteligente, atento, forte, gentil, corajoso para a família, com o guia. O Interland, que é o joguinho, ele é mais voltado para a criança, né? E aí você tem as dicas também. E ali em cima, vamos ver a nossa aba, que é dos educadores. Recurso de segurança digital para a sala de aula. Então, nós temos aqui a, o jogo. Esse IST ele vai ser uma, uma sociedade de tecnologia e educação internacional, é um selo internacional, bastante famoso, fora do Brasil, tem, é, anu, tinha anualmente é, conferências para falar sobre isso, né, com bastante novidades, tá? e aí você tem o um jogo. Mais para baixo, o currículo para os professores, aqui você fazer o download, e os materiais para a sala de aula, então se eu clicar em atividades, ele vai abrir as atividades para a gente, tá? gente já tinha visto ali alguma coisa do compartilhe, aqui é outro pilar, então deve ter pelo menos uns cinco planos de aula aqui para a gente utilizar. E aí a gente faz a adequação conforme a idade que a gente está trabalhando, né? Pessoal, eu queria falar um pouquinho então, como eu falei para vocês, da minha, da minha jornada, né? da minha trajetória e por que, que, eu, que, que esse assunto é tão caro para mim. Além de professora de biologia, de ciências, também sua mãe, de uma adolescente da, ed, da gente, né, da rede pública. E é, em 2018, 19, a gente começou a ter alguns, algumas situações que aconteceram em algumas escolas do país todo, que começaram a fazer com que a gente abrisse os olhos para situações que envolviam o comportamento dos nossos alunos, estudantes, né, jovens, que acabava desaguando nas escolas de uma forma que podia ser até violenta. E aí, em 2019, é, houve uma situação dessas que fez eu repensar a questão do, das tecnologias, que eu super defendo, né, que eu acho que faz parte do nosso, do nosso tempo, da nossa era, da sociedade que a gente vive, e ela é um artefato, ela é uma ferramenta, vou colocar assim, que nos auxilia, que pode nos auxiliar para poupar tempo, para ter mais eficiência, e uma série de coisas, né? E também para fazer pra ser uma, mais uma opção de lazer também. E atualização. Pois bem, então como fazer essa, esse uso de forma equilibrada? E desde 2017 eu já tinha as certificações do Google, que é para saber como que essas ferramentas funcionam. O básico para educadores. Até, se puder a gente compartilhar aqui a telinha, onde você acha essas certificações. Então, você tem aqui a página edu.google.com, certo? E você procura por central de professores. Essa central de professores, ela traz essa parte aqui, essa abertura, né? Trazendo, então, as habilidades que, que disponibilizam para que a gente possa treinar e ter referentes às ferramentas deles, né? E também tem outras coisas que são legais. Então, assim, se você quer ver dicas de uso sobre os produtos do Google, aqui também tem. Programa de Desenvolvimento Profissional, que eu chamo de PDI, lá, também tem aqui os programas, tá? Eu vou até abrir para mostrar para vocês. E por último, a gente vai para a certificação. Então, aqui você tem as formas de, de programas que eles oferecem gratuitamente, né, para os professores. E aí eles convidam os professores a se certificarem. Então, tem as trilhas, tem os materiais para você estudar. E aí tem, para você ser um... Então, você tem a trilha nível 1, que é o básico. Aqui, educador nível 1, educador nível 2. Então, né, o nível 1 é o básico do básico, mas mesmo esse básico, a gente tem muita informação legal. Então, você faz seu cadastro aqui. Faz login, o login seu, né? É, tem o guia também para você fazer. Então, vamos usar aqui essas contas, não. Aí depois você vai se inscrever para o exame. Esse exame, eles cobram taxa. Aí tem que verificar ali no quanto que eles estão cobrando em dólares. E depois que você faz a prova, se você obteve, é, acho que 80%, você recebe a certificação por e-mail. Né? Então tá aqui. E aí você tem, por três anos, essa certificação. A dois é a mesma coisa. E aí, você tem as outras, né, Que Vamos voltar aqui para certificação. Depois que você tirou as duas, você pode, se você quiser ser um, um instrutor de outros professores, tem uma certificação própria para isso. E quando você é, obtém a certificação, você entra para uma comunidade. E isso é um ponto bem legal também da gente falar. Nós estamos falando do vício da internet, dos, e uma das formas é porque você quer se sentir pertencente. Então, nossos adolescentes acabam ficando um tempo a mais nas redes. Porque eles colocam lá fotos deles, o que eles estão fazendo e querem querem viralizar para que sejam reconhecidos pelos outros, certo? Se sentam, sintam pertencentes a um grupo, mesmo que seja virtual. Então isso é um conceito também de comunidade. Quando a gente fala da questão de desenvolvimento profissional em comunidade, é bem bacana também. Então a todos os professores, é possível que, você, se vocês quiserem engajar numa comunidade de aprendizagem, tem, de forma gratuita, e não é obrigatório, ah, entrei, vou ter que participar, não, que chama-se Grupo Educadores Google, que eu já falei para vocês aqui. É feito, geralmente, por, a grande maioria são professores, mas não está restrito a professores, né, o grupo que eu pertenço, nós a gente tem empresários, tem é, web designers, tem pessoas que, tem mães, né, que... que estão interessadas em saber um pouco mais sobre como ajudar os seus filhos e a sua comunidade ali no uso de tecnologia, tá? E a gente aprende em comunidade. A mesma coisa acontece com essa certificação do instrutor e da inovador. Então, eles chamam de Google Innovators. Innovators. E aí, eu acabei chegando a, a conhecimento desse dessa certificação, e eu propus para o pessoal um desafio, que eles abrem essa certificação inovadora né? a cada dois, três anos nos países. Então, teve 2019, foi a qual eu participei, e ainda esperando que de repente ano que vem volte a ter aqui também. Teve 2020 que foi online para o mundo inteiro. Tá? O que, que é essa certificação? Ela é a única que você não vai pagar uma taxa, fazer a prova e ser admitido outras são. Essa você tem que é, ter as certificações 1 e 2, e na que eu participei, eu tinha que propor uma ideia transformadora, um desafio. E como eu estava vivenciando isso na minha prática profissional, da, do comportamento do estudante ser é, é, modulado de forma negativa por conta de da forma que eles estavam agindo na internet, na deep web, por exemplo, é, eu joguei esse desafio. A pergunta era como que a gente pode usar a tecnologia para fomentar o uso equilibrado da tecnologia e não o vício, né? combater o vício em telas. Aí eu fui selecionada e passei por uma formação lá com eles e de lá eu saí com a, com a responsabilidade de transformar aquele desafio em alguma coisa, em um produto. Né? E aí eu mostro para vocês, então eles têm aqui o programa deles que eu mostrei já, tem essa internet que é fantástica também. E a terceira dica é justamente essa, esse, esse site que durante 2020 fui juntando materiais, da Cefenet, da do Google, de outros também, para fazer o que a gente chama de jovens ao vivo. Por quê? Porque eu achava que o internet é fantástico, mas ele acaba atingindo os menores, né? E nós temos aí um problema com os adolescentes que vão achar aquilo muito infantil. Então, como propor para eles desafios, na verdade ou uma forma que, seja, é, que, seja, que eles se sintam motivados a participar, para fazer ações do bem com a internet e fazer reflexão do uso que eles fazem ali. Então, esse site, quem quiser depois, tá no, a gente coloca depois na descrição, é o jovensalvivo.com Aqui tem a área para os jovens, para os pais e para a gente, para os professores. Ele é um projeto que está em construção ainda. Então, não se espantem, né? ele foi, começou ano passado, mas ainda vai continuar. Então, aqui tem a metodologia, que seria uma metodologia de roda de conversa para fazer presencialmente, né? nas escolas, nos grupos de igreja, escoteiros e qualquer outro grupo que reúna jovens. Algumas dicas que eu comecei a fazer, porque a gente precisa também... É, é, oferecer alguma coisa. Não é só falar que não pode usar a internet. Tem que oferecer algo que seja tão interessante quanto, difícil, né? Mas que seja, seja motivador para que eles fechem o, o celular de perto, abram um livro ou façam alguma coisa legal. Tem que ser legal para eles também. E algumas dicas aqui. E aí, como eu tive que fazer isso acabou vindo a, a pandemia, a gente acabou pensando em fazer cards para trabalhar as redes sociais, que é um local, local que eles estão bastante também, chamado Desafios do Bem, que eu convido vocês também a conhecer, que tem aqui diversos. Então, desde a questão de. Agora que a gente está com essa com o retorno deles, né, que muitos, os, muitos professores não conseguiam saber quem que era quem, porque a câmera estava fechada, tinha só um, um desenho, uma letra, um anime ali. Você não sabia quem, quem que é o, o Marcos, quem que é o Felipe, né? Agora a gente está começando. É, com eles ali a gente está tendo uma, um novo conhecer deles, né? É, a mesma coisa vale para eles, então conversando com alguns professores, eles falam assim que foi um retorno estranho, porque nós estamos em outubro, né setembro outubro, e outubro e os estudantes chegaram de uma forma que como se fosse o primeiro dia de aula de for, de fato porque eles se, se conversavam na, na rede mas presencial é um pouquinho diferente. Então, de repente, é, é, pensando, trazendo o que eu fiz no passado para agora, será que todos estão enturmados? Será que a gente não consegue trabalhar com, com esse desafio do bem para enturmar a sala, para que façam um bom uso das redes também? É, então, eu já falei desse projeto em outros momentos, em outras, em outras redes também. Eu acho que vale a pena porque tem algumas ideias e a gente está aberto a mais ideias também. O que mais? Desse livro aqui, como eu falei para vocês que ia é trazer alguma, algumas contribuições também da, do livro para as famílias, né? é, o que eu achei legal é que ela coloca assim, uma parte que é soluções e estratégias-chave. Então, a gente tem que entender que a, a internet e os sites que mais fazem sucesso com a gente e com, com jovens e, e adolescentes, eles não são Uh, naturalmente saudáveis por natureza. Ah, é saudável só porque está disponível. Ah, tem que haver essa criticidade. É, no caso de que ah está quietinho, está com o celular, está no quarto, está bem. Necessariamente não é verdade, né? E que de repente a terceirizar esse esse cuidado com o estudante. Então estou falando isso para vocês, mas é lógico que isso é algo que tem que ser falado para as famílias, uma orientação para as famílias, né? aqui ela defende o adiamento da tecnologia o mais possível, mas assim, como eu falei, é um livro que foi publicado recente, mas talvez não tenha é, como eu vou dizer, é, atentado com a questão da pandemia. Então, existem ainda estudos que, que estão muito aí é, é, bem recentes falando da questão de, de rever, inclusive, os tempos de tela por conta do que a gente passou. Mas, é fato de que, a gente, que Crianças e adolescentes precisam de menos tempo de tela do que eles estão tendo hoje, tá? Outra coisa que eu queria deixar de, de dica para vocês, para a gente começar a finalizar a nossa conversa aqui, são aplicativos celular. É, eu acho que eu já comentei com vocês, mas vale a pena eu reforçar que existem dois que eu quero mostrar para vocês, os experimentos de bem-estar digital do Google e o do celular, que é o bem-estar digital. Esse apareceu, eu fui tomar consciência dele, depois que eu instalei, no da minha filha, o Family Link. O que, que é o Family Link? Para quem não sabe, para quem não assistiu ainda outras falas minhas, Family Link é um, um aplicativo que o Google coloca para os celulares Android, então é vinculado com a conta Gmail, que você responsável Vai atribuir ao seu, a sua criança de até 13 anos, a criança adolescente é até 13 anos, por quê? Porque, dentro das leis da que o, que o Google é, segue, que são as leis de segurança digital dos Estados Unidos, a partir de 13 anos é possível, é, é mais, é mais flexível isso, tá? Não é como se fosse um maior de idade digital, mas mais ou menos, tá bom? Então, para isso, eles limitada em 13 anos. Então, você vai criar uma conta para sua criança, para utilizar um dispositivo, seja, seja o seu celular ou um celular que você vai, vai deixar para ela, né? Isso é uma decisão que a família vai ter. E a, a psiquiatra que fala para realmente debater essa decisão e quando tomá-la, conversar com a, com a criança, com a, por adolescente, adolescente, de Colocando regras, explicando direitinho o porquê de cada coisa. E é bem bacana, porque ela vai colocando, inclusive, ah, as cores né, que motivam, a, que chamam a nossa atenção, que parece que incomodam a gente, tão vermelho, né? Então, coloca notificação. Por que a notificação vem em vermelho? Vai incomodar o cérebro. Então, você vai lá, você não vai conseguir ficar tranquilo enquanto você não olhar o que, que tem ali, você não clicar. Tá? Enfim, você vai colocar esse e-mail. E você pode vincular esse e-mail junto com o seu de responsável. Então, você vai colocar, esse aqui é meu e-mail, da Andrea. Eu sou responsável pelo e-mail da minha filha, que é tal. Então, aí eu vou instalar o Family Link. E ele vai ser instalado no meu dispositivo e no dispositivo da criança adolescente. Ele tem uma série de, de uh, funcionalidades, tipo, desde a questão de você poder uh, localizar onde que está, pelo GPS, estiver ativado no celular da criança, até de ver a quantidade de tempo que ela passou em cada aplicativo que está instalado. E você pode também permitir ou não a instalação de aplicativos. É, o legal é que quando você faz isso, uma das formas de você ter acesso para ver se a criança ou adolescente ficou muito tempo é clicando no bem estar digital. E ele abre na hora o meu, o quanto que eu fiquei no meu celular no dia de hoje. E aí colocando inclusive a questão, não sei se dá para mostrar mais aqui, né a questão do, do tempo que eu fiquei e aonde eu fiquei. Então, fiquei mais aonde? No WhatsApp? Na rede social? É, no YouTube? Quantas vezes eu cliquei aqui para desbloquear a tela? Então, tudo isso são, são dados, inclusive, que, que também vão para o Google. Né? Então, a questão da pegada digital da gente também está sendo rastreada por aí. É legal a gente ter essa consciência. Outra coisa que é uma dica boa, é não quero uh, ser notificado, porque às vezes parece assim, que eu estou conversando com o meu colega aqui, falei, puxa, está na hora de trocar a geladeira. De repente, começa a aparecer como se, ela, se o celular realmente estivesse escutando a conversa e aparece uma porção de, de notificações. É, às vezes a gente faz uma pesquisa só, e começa a aparecer uma porção de notificações para a gente. Por quê? Porque a gente não fez a pesquisa em modo anônimo. Como que eu faço pesquisa em modo anônimo? No meu navegador, seja ele qual for, tem aqui três pontinhos. Nesses três pontinhos, eu vou clicar e vou achar nova janela anônima. Então, não é que é 100% de anonimato, mas aqui você consegue não estar tá logado com a sua conta, então, eles vão saber que, que sou eu, vamos dizer. Eles não ter o IP, o meu IP vai, vai aparecer para eles ali, tá? Nas contas educacionais, é, tá no, no contrato ali que eles não fazem essa varredura, essa mineração de dados para para colocação para os patrocinadores né, do, do comércio, né? Então, existe essa proteção, principalmente porque estamos lidando com estudantes né, e menores de idade, Tá? E por último, falei para vocês que iam falar sobre o bem-estar digital. Assim, vamos colocar a Family Link aqui. Então, aqui você tem um site chamado Family Link, que é para as famílias, então, famílias.google.com, onde tem a explicação do que, que é, como é que funciona e tudo mais. E o link, se você estiver acessando do, do seu celular, para você instalar o aplicativo. Tá? Aqui também, compartilhar do dispositivo, perguntas frequentes. Por enquanto, os e-mails institucionais, o arroba escola, não, não, a gente não consegue é, instalar vinculando o Family Link com a arroba escola. Pelo menos por enquanto. Tá bom? E agora, por último, os experimentos de bem-estar digital. Então, se você colocar experimentos, bem-estar digital, Google ele traz a primeira aqui, que faz, faz parte do Google Arts Culture né? Então ele é um experimentos aqui. E aí você tem essa explicação. Vamos traduzir para português. tá? Uma coleção de, de, de ferramentas que vão ajudar a gente a ter esse esclarecimento de quanto que a gente passa na, no nosso celular, no nosso, no nosso celular, tá? Não é para computador. E, e quanto que a gente está dependente de alguns é, aplicativos da gente. Tá? Então, tem esse aqui, que é o Screen Hive, cronômetro de tela, é, balão de atividade, então, conforme você vai é, desbloqueando, ele vai lançando aqui bolinhas, né? Entre outros. Esse de deserto é bem legal, porque você... Vamos ver a visão geral do experimento, tá? Então, aqui ele tem uma, um videozinho, ele vai explicar o que é esse, esse experimento. E é bem aquela, aquela brincadeira. Se você for para uma ilha deserta, quais três coisas você vai levar? No caso aqui, quais aplicativos você vai deixar ativo por 24 horas? Então, você escolhe só três. E dá um... Né, só esses aqui vão colocar, né? Então, você vai colocar ali por quanto tempo. E depois... Ele dá, traz para você um, um diagnóstico de como foi o seu uso. além, lei é lógico de você poder dizer como que foi a experiência de não ter acesso a todos os seus aplicativos instalados. É, nessa reflexão, você pode chegar a algumas conclusões, do tipo, está na hora de eu mediar o meu tempo de uso, é, e ou aqueles aplicativos então estão só ocupando espaço, vamos instalar. Lembrei de mais uma coisa. Aqui nessa, essa, essa, esse livro, né, ele fala o seguinte, das cores que eu falei para vocês. Então, uma experiência que tem aqui nesse bem-estar digital que eu instalei, tem a ver com as cores. Se eu programo que eu preciso dormir mais cedo para ter uma melhor qualidade de noite de sono e tudo mais, eu posso colocar ali que eu vou dormir às 9h30, por exemplo. Mas eu não dormi às 9h30 e eu estou no celular. Então, ele avisa para mim que ele vai ativar o modo de sono. O que, que ele faz com os meus, com a minha tela? Ele deixa todo em tom de cinza. E é muito interessante a reação que isso causa, porque deixa de ser tão, tão estimulante. Né? Olha só esse fundo que está aqui atrás da gente, né? ele é bem colorido. Então, é muito estimulante. Ali, ela faz uma análise do Facebook, que o Facebook é as cores azuis, que é o padrão deles. Mas que eles perceberam que... Se as notificações viessem só em azul, não chamavam tanta atenção, ainda colocaram vermelho. E então, aqui tem várias dicas que eu acho legal assim, para a gente buscar também na internet, de formas a gente é, no, se blindar e ensinar os estudantes a se blindar também, para não ficar tão dependente de recorrer ali para tá não ficar de fora, que é o tal do FOMO, né? a, a medo de ficar de fora que é fear of missing out e perder alguma coisa. Então, se eu vejo uma notificação que chegou uma mensagem no grupo WhatsApp, eu preciso ver porque como assim eu vou ficar de fora? Né? Então são esses pequenos cuidados que a gente precisa estar consciente para poder também orientar os estudantes e suas famílias. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo aqui e dessas dicas que eu passei para vocês com esses sites. E Qualquer coisa, estamos aqui, né? Podem entrar em contato conosco na CTE. Um abraço, fiquem bem até a próxima.